Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Santos, pró-reitor de gestão de pessoas do Sul de Minas, e é com grande satisfação que, através da Coordenadoria de Qualidade de Vida, em parceria com a Unimed, estamos promovendo mais uma ação de grande relevância, que é a palestra Imunização. Por que é tão importante tomar vacinas? Antes de apresentar nossa palestrante, tem um aviso muito importante, venha conhecer e participar dos processos seletivo e vestibular do IEF Sul de Minas. O IEF Sul de Minas oferece cursos na modalidade, eh, nos cursos dos níveis técnicos superiores, pós-graduação e cursos de formação continuada. Esses cursos podem ser desenvolvidos na modalidade presencial em uma das nossas oito unidades ou EAD que estão aí sendo ofertados em nossos polos da região. Importante, os cursos são gratuitos e de qualidade. A propósito, nós somos uma instituição federal de ensino. Lembrando que para mais informações em relação aos nossos cursos, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vocês vão ter acesso direto à página de Processos Seletivos e Vestibular. Ou ainda, vocês podem acessar o nosso portal ifsudminas.edu.br. Bom, agora fazendo uma breve apresentação da nossa palestrante, é a enfermeira Camila Barbosa Marques, ela é responsável técnica da Corpus Vacina desde 2018, com vasta experiência e conhecimento em imunização, incluindo todo o calendário vacinal de bebês, adolescentes, adultos e idosos do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, e da rede privada. Ela é pós-graduada em urgência e emergência pela Univas. A palestra abordará a importância das vacinas de um modo geral, incluindo as principais diferenças entre as vacinas da rede pública e rede privada, incluindo a vacina da Covid-19. No decorrer da palestra será disponibilizado um link para as perguntas, as perguntas que ao final serão abordadas pela palestrante. Agora... Sem mais delongas, passo a palavra para a palestrante Camila Barbosa. Boa tarde, pessoal. Meu, como o Tiago disse, meu nome é Camila, eu sou enfermeira responsável aqui da Corpus Vacinas, e vou estar ministrando a palestra para vocês hoje sobre a importância da vacinação. Então, para começar, eu já queria passar um vídeo de uma ação do Ministério da Saúde que eu vou estar transmitindo para vocês agora. Então, pessoal, como o vídeo demonstra, o Ministério da Saúde criou essa campanha para conscientização sobre a importância da vacina de gripe porque devido às fake news, os movimentos anti-vacinas, estava acontecendo o pessoal não vacinar. E hoje em dia, se a gente for pra parar para analisar o nosso cotidiano, a gente dificilmente encontra uma pessoa que tem essa paralisia infantil. Isso tudo ocorre graças à erradicação, ou seja, não existe mais casos de paralisia infantil no Brasil desde 1989. Então, desde 1889 foi registrado o último caso de paralisia infantil. Isso se deu graças à vacinação, que conseguiu erradicar essa doença. Então, por isso que é tão importante essa vacinação. Aí eu vou transmitir para vocês: se alguém não estiver visualizando, é só me avisar, por favor, tá? Então, a importância da vacina, né, de um modo geral, é que ela é a melhor forma de prevenção da doença. Porque quando a gente se vacina, a gente está nos imunizando e imunizando todos ao nosso redor. Por isso que é conhecido como o efeito rebanho ou imunização coletiva. Porque uma vez que nós estamos imunizados, a gente deixa de transmitir essa doença para todos ao nosso redor. Então, por isso que quanto mais pessoas vacinadas, menos a chance desse vírus estar circulando no nosso meio. Por isso que é importante vacinar todos ao nosso redor. Tá? Aí aqui até tem uma charge que fala assim, ó, como tem refletido os movimentos antivacinas na saúde da nossa população mundial? Porque, inclusive, aquela ação do Ministério da Saúde, ela, ela é marcada por uma hashtag que vem descrita assim, ó, para arrependimento não existe vacina. Então, aqui no caso, essa imagem demonstra assim, ó, família antivacina unida permanece unida e doente. O que, que ela quis dizer com isso? Nesse caso, a gente está retratando sarampo, que é uma doença que havia sido erradicada aqui no Brasil para a gente desde 2016. Em 2016 havia se registrado o último caso de sarampo, só que infelizmente devido à baixa adesão da vacina de sarampo, que é uma vacina gratuita disponibilizada pelo posto de saúde, sempre bom saber que ela é uma vacina recomendada de um ano até 59 anos, Desde 2019, essa doença voltou, sendo registrado nesse mesmo ano de 2019 mais de 10 mil casos. Camila, então, o que, que acontece? Desculpe te Oi? interromper, é, não está aparecendo para nós slides. Você falou ah, tá. da charge? Ah, então vou voltar. E agora, Tiago? Ótimo, agora sim. Então, tá bom. Então, voltando, né, um pouquinho, então, essa charge, então, ela reflete sobre o sarampo, né, que família antivacina unida permanece unida e doente. Porque além da fake news afetar esse movimento, a gente ter baixas adesões de vacina, os movimentos antivacina, além de a pessoa não se proteger, também não protege ao redor, que é o que eu citei no começo da palestra sobre a imunização coletiva, a imunidade coletiva. Se você vacina, você acaba protegendo ao seu redor. Então, essa ele fica bem, que nem o cachorrinho ficou livre do sarampo. E aí, gente, é importante falar sobre o Programa Nacional de Imunização. O que seria o Programa Nacional de Imunização? Ele é um programa que foi criado em 1973. Ele é uma referência internacional da política pública nossa, brasileira. Então, sim, um orgulho para a gente porque ele inclui diversas vacinas totalmente gratuitas. Então, qualquer pessoa tem acesso a essa vacina, conforme recomendação para sua faixa etária. Então, essa é uma conquista nossa, e que tem realmente finalizada gratuita em todos os postos de saúde. tá? Em contrapartida, em 1998, foi criada a Sociedade Brasileira de Imunização. O que significa isso? A Sociedade Brasileira de Imunização... Ela foi criada com um grupo de profissionais de várias áreas com o objetivo em imunização. Então, essa Sociedade Brasileira de Imunização, ela ajuda a criar cartilhas, recomendações, calendários de vacina para o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI. Nela, inclui vacinas também que não são disponibilizadas pelo SUS, seja pelo alto custo ou seja também por ainda não fazer parte do Programa Nacional de Imunização. Um exemplo que eu sempre gosto de citar sobre a sociedade brasileira de imunização é que um exemplo, a vacina da gripe pelo PNI na rede pública, ela é disponibilizada para pessoas de faixas etárias prioritárias, que são crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, profissionais de saúde, pessoas que têm alguma comorbidade, pessoas privadas de liberdade, então eles, eles filtram um grupo prioritário para serem imunizados pelo programa de imunização. Em contrapartida, essa vacina de gripe ela é recomendada para todas as pessoas, desde o bebê de seis meses de vida até o idoso independente da idade, então não tem limite de idade. Então o que seria? O Programa Nacional de Imunização prioriza faixas etárias e a Sociedade Brasileira de Imunização já abre para toda a população. Por que o SUS ainda não fornece, infelizmente? Devido ao custo ele não conseguiria nesse momento custear para todo mundo, então por isso que ele cria o grupo prioritário, tá? E aí sempre no final da campanha, ele é a população em geral. Se alguém for tendo alguma dúvida, aí se vocês já quiserem mandando no final, eu respondo, tá bom? E agora, quais as diferenças entre as vacinas públicas e as privadas? Quando a gente fala isso, principalmente aqui na experiência minha de clínica, as pessoas às vezes falam, nossa, mas existe diferença... Não é tudo igual? Não, não é tudo igual. Então, aqui eu vou até citar para vocês umas principais. Se tiverem mamães, papais presentes aí, pode ser que em algum momento já tenha ouvido falar. As três principais que a gente trabalha aqui na clínica, que são assim, os carro chefe que as pessoas sempre perguntam. Vacinas a celulares. O que é isso? No SUS, para vocês entenderem, com um bebezinho de dois, quatro e seis meses de vida, é oferecida a vacina pentavalente Brasil que ela é conhecida por suas reações de dor, vermelhidão, inchaço nessa perninha, febre alta, além do desconforto vacinal. Aqui, no particular, a gente trabalha com ela na formulação hexavalente acelular. Mas o que significa esse acelular? Significa que essa vacina da rede privada, ela é feita a partir de proteínas, ao contrário da rede pública, que é feita a partir de células inteiras. Então, como ela é uma vacina feita de proteínas, ela se torna uma vacina mais purificada, então a chance dessa criança ter reação é bem menor. Por isso que muitos pediatros recomendam essa formulação a celular, para que a criança não tenha essa reação vacinal, esse desconforto pós-vacina. A única atenção que a gente sempre orienta os papais é que, uma vez iniciado um esquema acelular, que não dá reação, é recomendado que termine acelular, ou essa criança pode ter uma reação mais severa, tá? No segundo tópico aqui, a gente vai ter as vacinas meningocócicas, que são responsáveis pelas, por causar doenças meningocócicas, como a meningite. Então, para vocês entenderem mais um pouquinho da diferença, o SUS, atualmente, ela fornece a Meningo-C, que é o tipo mais comum desse meningococo para crianças, e fornece também a CWY para adolescentes de 12 a 13 anos. Enquanto nós, do particular, oferecemos a Meningocócica B, que ela é um essa família do meningococo tipo B é a família mais grave, ela mata em até 12 horas, dizem a literatura, devido a essa letalidade, devido a essa evolução rápida dela. E oferecemos a meningo ACWY, na C mais comum, substituindo o ácido posto, e o Y mais comum na nossa região. Então, como eu sempre costumo dizer, em exemplos práticos, enquanto o SUS fornece um tipo de meningococo, imunização para meningococo, a rede particular imuniza contra cinco tipos. E muitas vezes, quando a gente fala, realmente as pessoas desconhecem. Então, o que eu falo, assim é que sempre orientar, sempre buscar assim, conhecimentos, porque pode ser que realmente ainda não tenha sido orientado. Tá? E quando a gente fala vacina pneumocócica, pneumococo é um outro tipo de bactéria. A rede pública fornece a pneumo 10 para o bebê, e a rede particular fornece a pneumo 13. Aí vocês podem questionar, mas qual que é a diferença se é tudo pneumo? A pneumo 13, em relação a pneumo 10, protege contra os três principais tipos de pneumococos, de bactérias, que são responsáveis pelas três formas mais graves. Pneumonia, meningite, dor de ouvido, dor de garganta, sinusite e sepsemia, causada por pneumococo. Lembrando que esse tipo de, de meningite por pneumococo é o tipo mais, que mais mata o bebê de seis meses a criança menor de cinco anos. Então, essa que seria uma diferença crucial nelas, tá? Aí, gente, Eu de depara numa questão que fala assim, por que se vacinar contra a COVID, né? Eu sempre falo que a vacinação é a forma mais segura e eficaz de prevenir a doença e de controlarmos a pandemia. Está aí, né, demonstração dos gráficos, o quanto que está caindo a taxa de mortalidade, o quanto os sintomas de quem está vindo a contrair o COVID, está sendo de forma mais branda. Então, se vacinar contra o COVID, é a forma mais segura e eficaz, assim como de qualquer outra doença. Mas eu escolhi falar do COVID em específico, vai é o assunto do momento, tá, gente? As vacinas, o pessoal sempre pergunta, Camila, mas é seguro vacinar contra o COVID? Sim, é seguro. Todas as vacinas aprovadas aqui no Brasil são aprovadas pela Anvisa. Então, com certeza, elas são seguras e eficazes. E não há a menor possibilidade de você adquirir COVID por meio das vacinas. E sempre deixar claro que nenhuma vacina, independente da sua origem, independente da doença, ela nunca vai contrair, nunca vai contrair a doença, e sim a imunidade. Eu sempre falo que a vacina age ela estimula o nosso sistema imunológico a adquirir imunidade para esse agente, para esse, esse vírus, seja essa bactéria. Para quê? Para quando a gente entrar em contato com essa, essa doença, o nosso organismo já ter já o conhecimento de que existe esse vírus e já saber combater, que essa imunidade foi através da vacina. Porque nós adquirimos imunidade de duas formas, seja da forma passiva, que é através da doença, ou da forma ativa, que é através da vacina. Então, por isso que é sempre importante manter o calendário vacinal em dia, tá? E aí, eu, eu coloquei duas perguntas, que são dúvidas frequentes, que eu sempre respondo aqui na clínica. Que é assim, estou com Covid, posso me vacinar? A segunda Sociedade Brasileira de Inização, que foi o que eu falei no começo da apresentação, o recomendado é aguardar 30 dias após o Covid, né, após o PCR positivo, para se vacinar. Por quê? Todo processo de doença, a gente tem uma queda desse nosso sistema imunológico. Então, estudos comprovaram que o tempo que o nosso organismo demora para se recuperar dessa doença é em torno de 30 dias. Por isso, a vacina após 30 dias. Camila, se eu me vacinar com 20 dias, com 15 dias, tem problema? Só não é recomendado, porque acontece, como o sistema está em recuperação do sistema imunológico, pode ser que ele não responda da mesma forma para essa vacina. Então, pode ser que a imunidade que ele vai adquirir tenha interferência, por ele estar com o sistema imunológico debilitado, tá? Posso tomar vacinas de rotina no mesmo dia que a vacina do COVID-19? Isso é uma pergunta também que a gente falo, que responde bastante. Porque se a gente for lembrar, lá na primeira e na segunda dose da, da Covid, não, a gente sempre escutava, ah, tomou vacina tem que aguardar o um intervalo de 15 dias. Agora, isso não é mais necessário, desde setembro do ano passado. Saiu uma portaria nova na Sociedade Brasileira de Imunização, que fala que para nós, adultos e adolescentes, não é mais necessário esperar o intervalo de 15 dias. Vacinas de rotina agora podem ser feitas no mesmo dia. Então, Camila, tomei gripe hoje, posso tomar de covid? Pode, deve tomar de covid, porque a gente sempre fala que é importante aproveitar as oportunidades vacinais. Então, quando esse cliente, esse paciente, nos busca para vacinar, já é o momento de atualizar a carteira vacinal. Então, assim, sempre aproveitar a oportunidade, não, por, por não ser mais necessário esperar o intervalo de 15 dias. Lembrando que isso é para adolescentes e adultos. Criança que abriu recentemente a vacinação, esses ainda tem que aguardar os 15 dias. Mas adolescente e adultos, não mais, tá? Tiago, de forma resumida, seria isso os principais os principais pontos que eu queria te falar. Aí, se você quiser fazer algum comentário para a gente abrir uma discussão também, já já podemos. Ótimo, obrigado, Camila, pela apresentação. É, Camila, algumas questões que são me apresentadas às vezes em relação a essas dúvidas quanto às vacinas é, existe no caso especificamente da Covid-19 existe uma diferença significativa dos tipos de vacinas que são ofertados pelo menos na população brasileira. Ô, Thiago, o Tiago não é o que muda, né? Desses tipos são as formas que elas, que elas são ofertadas, igual a ou seja de vírus, vírus inativado, que é o caso da da Butandel, seja de RNA, que é o caso da Pfizer, o que vai interferir é a eficácia, né, igual quando a do, essa da, a da Pfizer, né, todo mundo fala, quero vacinar de Pfizer, quero vacinar de AstraZeneca, Camila, qual que é a mais importante? Qual que eu devo me vacinar? Essa é uma pergunta também que eu deveria ter, ter colocado no slide. Eu sempre falo que a vacina mais importante, a mais adequada para você, é a que tiver disponível no posto de saúde, porque todas elas teve sua eficácia comprovada, teve sua segurança avaliada. Então, eu sempre falo que não devemos escolher a vacina, que a vacina melhor é a que está disponibilizada. Porque o risco da gente ter complicações pela doença é mil vezes maior do que por uma reação vacinal. Então, eu sempre falo que o lema é esse, a melhor é a que está disponível. Ótimo, obrigado, Camila. Estou acessando aqui o, o formulário e parece que não certo. temos perguntas. Deixa eu só atualizar a página aqui um instante. É, quais são as principais vacinas? O João está perguntando quais são as principais vacinas disponíveis para os adultos. Ó, para os adultos, as principais vacinas que a gente recomenda como rotina, João, é a vacina de tétano em que ela, são necessárias um esquema de três doses e depois um reforço a cada 10 anos para os homens. Para as mulheres em idade fértil, recomenda-se a vacina de DTPA, que é de tétano, a cada gestação, então essa seria a mais importante. A segunda seria a vacina de hepatite B, lembrando que hepatite é uma doença do fígado. A vacina da hepatite B ela é totalmente gratuita, faz parte do nosso PNI, então você encontra ela nos postos de saúde. Na rede privada você vai encontrar também a hepatite A, que ela é recomendada no esquema de duas doses para os adultos. No PNI, só para deixar claro, ela imuniza até crianças de 5 anos, ela não e não inclui nós adultos. Então a hepatite A, que muitos desconhecem, ela também é uma doença de fígado, sendo esse tipo A proveniente de águas contaminadas, alimentos contaminados. Então eu falo, a gente que talvez tenha uma vida muito corrida, come na rua, tem um hábito que talvez não saiba a origem da alimentação, está sempre em exposição. Então ela também é importante. Além do mais importantíssima a vacina de gripe, né, que é a vacina influenza, deixando claro que essa também é diferente da rede pública. A influenza do SUS, ela é, ela é formato trivalente, ela imuniza três tipos de vírus. A do particular, ela é a tetravalente, imuniza quatro vírus. Então, culturalmente, a gente tem tanto sobre os grupos prioritários que a gente acha, ah, eu, adulto saudável, não, não sou profissional de saúde, eu preciso me vacinar? Sim, você deve se vacinar, porque todos nós temos a recomendação. Então, essa também é importante a gente tomar. E também é importante nós, adultos, vacinarmos com a febre amarela. A febre amarela, muitas vezes, a gente tende a lembrar dela, só quando a gente vai fazer uma viagem internacional, não sei se alguém já passou por isso, de ter tem que fazer aquela correria para emitir certificado internacional de febre amarela. Ah, meu país pede que para entrar precisa... Então, a gente tem que lembrar que não é só em situações específicas. A vacina da febre amarela agora, para nós adultos, ela é dose única porque até dois anos atrás ela era recomendada no intervalo de 10 em 10 anos, sendo que agora mudou para dose única. Então assim, de, de critérios que eu falo assim, de prioridades, seriam essa, essas as vacinas que a gente deveria pôr o calendário vacinal em dia, é importante Tiago como eu disse no comecinho sobre o vídeo do Ministério da Saúde, sobre as fake news, eu quero me colocar à disposição, nós estamos aqui no prédio da Medical Center, próximo ao Instituto Federal, então, ah, Camila, eu estou em dúvida, você falou das vacinas, eu não sei se eu já tomei, vocês podem pegar o e-mail, o WhatsApp, que for mais fácil, mandar a foto da cardeneta vacinal, que eu posso estar avaliando, respondendo para vocês, olha, falta essa, procura a gente, ou vá no posto saúde referência, então, assim, fiquem à vontade. Ah, Camila, eu escutei, então, notícia, fiquei na dúvida sobre a veracidade. Pode nos mandar que a gente também esclarece. Eu falo, assim, que o intuito dos nossos cursos, nossas palestras, é deixar a população informada e, com, e, e que a gente fique como uma referência. Não fique com dúvida, esclarece com a gente. Então, eu falo, assim, que essa, eu quero que deixe essa porta aberta para a gente, para a gente poder estar tá ajudando, né, dia após dia hein? Ok, agora nós temos a pergunta, Camila, da Diana. Camila, você poderia falar sobre alguns mitos a respeito da vacina contra HPV e infertilidade nas mulheres? Certo, vamos lá. A vacina do HPV que a gente tem atualmente disponível é do laboratório MSD, em que ela é como, roti ela é como rotina para mulheres dos 9 aos 45 anos e homens dos 9 aos 26 anos. Então, essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Imunização. Lembrando que essa HPV disponível nesse momento, ela imuniza contra os quatro principais vírus, que são 6, o 11, o 16 e o 18. Então, esses vírus, eles têm os nominhos transformados em números. Há alguns mitos, as pessoas acham que, principalmente o que eu escuto aqui, falando da minha experiência, ah, eu tenho que tomar HPV porque eu tenho uma doença sexualmente transmissível, eu tenho HPV. Não, eu sempre tento conscientizar o nosso paciente de que o HPV não é recomendado somente para quem já tem uma lesão para prevenir que, que se evoluque essas quatro formas graves, né? O HPV é uma vacina de rotina, assim como hepatite, assim como vacina de gripe, assim como a vacina da febre amarela. Então, eu sempre tento, o principal mito respondendo a pergunta é esse, de que, ah, eu eu o meu médico prescreveu, mas eu tô com vergonha de procurar a clínica porque a enfermeira vai saber que eu tenho uma DST. Então, não, eu sempre tento falar com o meu cliente, olha, HPV é uma vacina de rotina. Ela é prescrita tanto para quem já tem uma lesão pré-existente, quanto para quem não tem. Então, existe esse mito. E aí tem todo o mito. Ah, e também aqui que a gente especula, que a gente escuta bastante. Ah, eu tomei a vacina do HPV, eu vou ter o HPV? Não, de forma nenhuma. Até porque essa HPV é uma vacina de vírus inativado. Nenhuma vacina, nem vacina de vírus vivo, tem esse poder de causar doença na gente, tá? Então, sobre a infertilidade, já até, já até tem estudos que comprovaram que não tem ligação direta da vacina do HPV com infertilidade. Assim como também tem muitos relatos de adolescentes que tiveram desmaio pós-vacina do, pós do HPV e isso também foi desmistificado, porque essa vacina não, não causa nenhum malefício nesse nível sistêmico. O que ela causa são as reações locais normais, que são aquela dor, vermelhidão, inchaço no, no local da aplicação. Eu até falo para os nossos clientes que, claro, uma reação vacinal é desconfortável. Você tá com a dor no braço, o braço vermelho, inchado. Mas nós que trabalhamos com vacina ficamos felizes quando tem essa reação vacinal. Por quê? Toda vacina gera uma resposta inflamatória no nosso organismo. Por quê? Está criando esses anticorpos. Então, quanto mais intensa essa reação vacinal, mais resposta, mais resposta ela vai criar mais anticorpos ela vai criar dessa vacina. Então, fala assim, é desconfortável? Sim, dura em média de dois a três dias, mas é legal, é sinal que o seu corpo está realmente produzindo os anticorpos. Ok. É, pergunta agora da Regiane. Qual a importância de tomar as doses de reforço da vacina da Covid? Então, estudos comprovaram que com o passar do tempo, a nossa imunidade tende a cair, assim como não somente da COVID, como de outras vacinas. Então, quando a gente toma, a nossa imunidade sobe, e no decorrer do tempo, essa imunidade, ela tende a cair, né, essa resposta imunológica. Por isso que se, que se recomenda-se o reforço da COVID, para que mantenha essa imunidade sempre alta, essa imunidade sempre maior, para o um nível maior, para que a gente possa manter uma resposta imunológica boa em relação à doença. Então, o um reforço nada mais é do que para aumentar essa imunidade mesmo. Ok, mais uma pergunta agora do Edson. Quanto à vacina para a Covid-19? Se eu apresentar fator de risco para a trombose, há alguma dessas vacinas para a Covid-19 que eu não deva receber? Certo, essa pergunta também a gente tem recebido bastante. Então, estudos comprovam que nenhuma vacina está, está ligada diretamente com o risco de trombose. Aí é o que eu sempre falo aqui na clínica, é, a, gente, a gente segue as orientações da Sociedade Brasileira de Imunização e da Bula, onde descarta qualquer ligação. Mas o que eu sempre costumo orientar aqui na clínica, consulte, na dúvida, consulte sempre o seu médico, porque ele, melhor que ninguém, conhece o seu histórico clínico, ele sabe su, seu, sua evolução, sua... mas diretamente a vacina do Covid não tem nenhum estudo que comprova esse risco para trombose ou para qualquer outro tipo de, de, de problema nesse sentido. Ok, agora o Luiz está perguntando, tendo sintomas gripais é recomendado aguardar a melhora do quadro para tomar a vacina de Covid? E caso sim, qual o período recomendado após o encerramento dos sintomas gripais? Certo. Então, é, para contraindicar uma vacina, são três, são três motivos que contraindicam. Eu sempre digo, é, se tiver tido febre nos últimos três dias porque você tendo febre, você tem uma queda do seu sistema imunológico, então você pode não responder da forma adequada a essa, essa vacina, né você pode não criar os anticorpos necessários, então você tem que ter tido febre nos últimos três dias. Para contraindicar, você também tem que ter feito uso de corticoide, mas o corticoide, as pessoas acham, ah, Camila, tomei uma injeção, eu posso tomar vacina? Pode, porque o corticoide, para contraindicar a vacina, tem que ser numa dosagem de 20 miligramas ao dia, né, via oral, no intervalo de 15 dias, interrupto. Por quê? Essa dosagem, nesse tempo, a gente chama de dose de imunossupressão, que é a dose que abaixa o nosso sistema imunológico. Então, não é recomendado vacinar nesse critério por também não responder de forma, de forma esperada a vacina. E o um outro critério para se contraindicar a vacina é ter tido Covid nos últimos 30 dias, conforme eu expliquei na resposta anterior. Então, Camila, não tive Covid nos últimos 30 dias, né? não positivou para Covid não tive febre nos últimos três dias e não tomei corticoide nessa dosagem nesse tempo, você pode vacinar sim. Ah, tô só com o nariz correndo e tal. Pode vacinar. Então, se tiver gripado, mas sem nenhum desses três fatores, não tem problema contraindicar a vacina. Inclusive, aqui na clínica, muitas pessoas falam assim, Camila, eu não tive isso, mas eu tô em uso de antibiótico, posso vacinar? Eu sempre falo, pode, pode vacinar. O antibiótico, ele não contraindica a vacina, tá? Então, então sim para decorar, né? COVID nos últimos 30 dias, febre nos últimos 3 dias ou uso de corticoide 20 mg ao dia por 15 dias. Não respondeu positivo para nenhuma dessas três perguntas, pode vacinar sim. OK, Camila. Bom, acho que você conseguiu contemplar todas as perguntas que foram feitas aí pelos participantes. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a parceria aí do IEF Sul de Minas com a Unimed, acho que as perguntas foram bastante esclarecedoras, a gente sabe que o tema vacina às vezes, é, por, mesmo sendo um tema bastante recorrente na atualidade, mas muitas dúvidas ainda pairam aí por parte de uma forma é, geral da população, então esses momentos de discussão, de esclarecimento, são extremamente relevantes para a gente tirar todas as dúvidas e, obviamente, seguir o caminho da vacinação, que é o caminho, certamente, que vai nos tirar desses períodos, tanto quanto críticos aí, que nós temos passando nos últimos tempos. Né? Então, eu queria agradecer muito é, a você pela palestra, pelos esclarecimentos, a Unimed, pela parceria e toda a equipe da qualidade de vida e projeto que se empenhou em estar promovendo mais essa ação. Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Tiago, eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, né, eu, eu falo assim que sempre, na hora a gente não tem dúvida, a gente tem dúvida depois, aí fala, ah, eu deveria ter perguntado isso, então novamente me coloco à disposição para estar respondendo as perguntas, tá? E lembrando que se alguém quiser fazer alguma visita para conhecer, para conversar pessoalmente, a gente fica no prédio da Medical Center, a, quem for daqui de Pouso Alegre, né, em frente ao novo Centerbox e próximo ao Instituto Federal. Então, assim, tá fácil da gente conversar um pouquinho. Ótimo. Muito obrigado a todos pela participação e obrigado, Camila, pela palestra. Um forte abraço e até mais. Até mais.